Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer. Traz mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber. E sabe que isso é muito bom de se fazer, pois além de trazer mais agilidade para entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber, Uh, faz a pessoa sentir menos cansaço. Porque cada vez mais quilos do corpo a pessoa tiver, mais fácil, mais rápido a pessoa fica cansada. Cada vez menos quilo do corpo, desde que não seja de forma tão exagerada assim, também, né? Você dá um. Pessoal, pode se dar mal. Uh, cada vez menos quilos do corpo a pessoa tiver, uh, mais devagar a pessoa se cansa. E. E é isso aí